Olá pessoal, estou aqui mais uma vez com o Cláudio Curita do Japan House, da Japan Rouse, lá em São Paulo. E a gente está conversando um pouco sobre esporte, cultura lá do Japão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que está a expectativa é, dos japoneses para receber... Os jogos. Claudio, mais uma vez, muito legal estar conversando com você. Fala pra gente como é que é, em geral, a recepção do povo japonês quando tem um grande evento, assim, já, o Japão já sediu Copa do Mundo também, de futebol. Como é que é para os japoneses receber outras culturas assim de uma vez, um monte de gente chegando no país? Pedro, obrigado aí pela mais uma vez aqui conversando com vocês aí da EBC. É, é, o Japão ele é um país que. É, a gente está tá indo para a segunda Olimpíadas, né? então a primeira Olimpíada foi em 64, e agora essa, essa nova Olimpíadas né? que a gente acontece agora. E o Japão, sim, é um país é, super receptivo aos eventos esportivos, né? não só eventos esportivos, mas. É, se baseando um pouco, falando um pouco do Olimpíadas, a gente está indo para a segunda Olimpíada, fora isso, né, igual você comentou, né, nós tivemos uma Copa do Mundo, né, que, que é, né, junto com a Coreia, foi um super evento também, fora isso, é, várias, vários mundiais de de, de voleibol os interclubes, né? o pessoal que, que, que brasileiro que adora né? o futebol, a grande maioria das finais dos interclubes, né? do próprio é, Flamengo, São Paulo, vários, várias equipes que jogaram, jogaram lá no Japão, né Japão era um sinônimo de, ou disputaram o Mundial no Japão. É. Então, fora todos, então, assim, ele tem essa uma característica muito grande, assim, primeiro pela logística, né? o Japão é um país... É, é muito bom na parte logística com o seu transporte público, né, com seus trens, né? então o trem bala, né? o shinkansen, que muita gente fala né? do, do, da, da eficiência desse, desse meio de, de transporte. A gente tem a, a malha também a, a aérea. Então, o Japão ele tem uma logística muito boa né? e uma infraestrutura é ótima, né, para para parte esportiva. Então, é, tudo isso, né, é, é, é causa, né, tem esse dá um país que, que consegue receber muito bem é, esses eventos, né. A gente teve o último grande evento foi o mundial de rugby, né. Então nós tivemos o campeonato de rugby é, lá no Japão que foi um sucesso, né. O Japão é, jogou e passou pela primeira vez passou para as fases seguintes, né, do rugby. E, e, então é super interessante essa essa forma né? então a hospitalidade japonesa né, a gente tem uma palavra no Japão que fala homotenashi homotenashi o, é. o motenashi é uma é a hospitalidade né? então o japonês ele tem essa essa essa essa forma de, de receber bem os seus seus visitantes, seus turistas, então todos os turistas quando vão para o Japão assistir um campeonato, né? assistir um, um torneio mundial, se sentem bem, né? se sentem acolhidos, né? então é um país organizado, limpo, é, segurança também, né? então isso a gente não, não precisa nem dizer, é, mesmo em Tóquio, onde vai ser Olimpíadas agora, é super seguro, você pode andar na rua tranquilo, é, é, altas horas da noite você não, não tem tanta preocupação. Então, assim, é bem... Então, todas essas condições criam um país é, é, ótimo para receber essas, essas, esses campeonatos, né? esses torneios, né? e vira uma... Vira uma, uma, uma tradição, né? Então, Japão, cada vez que passa, sempre é, os campeonatos é, que sejam de modalidades como atletismo, natação. Sempre o Japão tá se postulando para ser sede, né? Dessas por todas essas condições, né? E, e, e, e, o, e o país incentiva também isso, né? Que, que tenham os eventos e que e, que, e até mesmo para para essa parte do turismo, né? trabalhar bastante essa parte do turismo né? Na, no, no, no país. É engraçado porque o Japão, ele acaba que, é, é, ele remete muitas coisas boas para o esporte brasileiro, né? muitas vitórias, igual você falou, mundial de clubes, é, a própria Copa do Mundo, que, que foi jogada no Japão também, Brasil foi campeão, é, então, dessa forma, assim, eu acho que, tudo isso acaba também gerando um pouco mais de, de alguma forma, simpatia do povo brasileiro. Assim, é mais um motivo para o povo brasileiro ver com um olhar mais simpático, né, o ali a cultura, a, as competições disputadas no Japão. Não, com certeza, com certeza o Japão ele tem essa, é bem marcante, né? É, até mesmo, eu vou, vamos, vamos lembrar de algumas coisas também de esporte por exemplo Ayrton Senna né Ayrton Senna ganhou vários né os títulos né é, na época da, das corridas do Ayrton Senna é, a gente o prêmio de Suzuka era sempre okay. o último prêmio né era o, o último circuito então a gente quantas vezes a gente né é, é, assistindo Senna é, sendo campeão mundial ganhando as provas em Suzuka é, o povo japonês é, soube também admirar, e muitos, muitos dos japoneses amam né, a história do, do Ayrton Senna, então a gente tem o um Mundial de, de Clubes, né? então, é, flamenguistas, são paulinos, gremistas, né? assim, é que tem muita gente que perde, né e talvez não, não tenha tantas boas lembranças, mas, para a grande maioria das vezes, o Japão sempre foi muito marcante, nas né? mundiais de vôlei também, aconteceram é. várias é. finais de mundial de vôlei, tanto feminino quanto masculino, e, e, e, e foi lá no Japão, então, é, é muito legal quando o Japão o Japão tem essa memória afetiva para o brasileiro, positiva, né? é, que traz essa felicidade e essas boas lembranças. Né? Quem não lembra do, do, de 2002, né? do Capitão Cafu levantando a taça, né? é, subindo num no, no, no, no, no púlpito, púlpito de acrílico... Lembrando o protocolo totalmente. Lembrando aí, o protocolo qualidade. total. E, é. e, o brasileiro, e o japonês gosta disso, dessa espontaneidade do brasileiro. Né? Então, essa paixão essa espontaneidade, né? É, os próprios Corinthians quando foi para o Japão também, então aquela invasão de corintianos também no, no Japão, então assim, o Japão ele ele é claro é bem diferente, né? Como a gente já tinha falado das últimas vezes, é bem diferente do do, do, do do brasileiro com o japonês, mas o japonês ele também gosta, né? Dessa espontaneidade, né? E desse desse calor humano que o brasileiro tem, né? Acaba que é uma coisa diferente para o japonês ali ver, né? De repente não tá tão acostumado ver o povo meio maluco ali invadindo o país, deve ser legal também, né? Ah, é bem é bem, é bem diferente, assim, as pessoas ficam até assim, eles vêm que são, que são estrangeiros, né? Então eles olham assim e eles vêm com, com, claro, uma, com um olhar de nossa, que diferente, né? Mas eles, eu vejo que é, é, a gente, os, os, os japoneses, eles eles têm essa essa essa admiração pela espontaneidade do brasileiro, né? Então é bem, é, é bem interessante. Claudio, em relação a, a esse negócio de intercâmbio de cultura Brasil-Japão, assim, você acha que o povo japonês tem esse interesse de, de, digamos assim, entre aspas, se misturar com o brasileiro, mostrar um pouco da cultura na área de esporte, aprender um pouco com o brasileiro, ensinar também um pouco o brasileiro? Se bem que é, já ensina bastante o brasileiro na parte das artes marciais, né? Mas o que mais que a gente tem para falar sobre isso? Não, tem bastante, é, bastante coisa assim, de, de, de intercâmbio nessa parte esportiva, né? e até é, aproveito a oportunidade aqui para estar tá convidando né? é, toda a audiência né? da, da IBC para poder, é, aqui na Japan House São Paulo, é, nós vamos inaugurar aqui um espaço, né? um lounge esportivo, né? que vai falar sobre Olimpíadas de, de Tóquio, a gente vai falar é muitas, as pessoas estão comentando bastante a gente tem os esportes novos né então a gente tem os esportes novos nessa Olimpíada a gente tem vários esportes a gente não pode é, citar todos mas no nosso espaço aqui a gente vai falar muito sobre o skate sobre o surf né sobre o beisebol sobre o karatê mas a princípio esses dois esportes o skate e o surf igual você está falando essa coisa do intercâmbio né nós temos é, o Brasil hoje né com o Ítalo, né, com, com, com o próprio Medina, com todos, a gente, o, o surf é dominado pelo brasileiro, né, pelos, pelos brasileiros, e é muito legal que o, o japonês se interessa, né, e fica olhando os brasileiros, né, então a gente tem essa, toda essa coisa, então aqui na Japan House a gente vai falar sobre isso, o skate também, né, então o skate que é a nossa é, modalidade, que a gente tem uma grande esperança de várias medalhas, né, nós estamos levando uma equipe... Né, uma equipe muito boa, e eu tenho certeza que também o skate é a mesma coisa, então a gente tem até mesmo também muitos descendentes de japoneses que é, praticam o skate também, então é, todos esses novos esportes, entre outras atividades culturais, e a gente também vai ter várias atividades dentro aqui da Japan House, a gente vai, vai estar com esse espaço aberto, a entrada é franca, então, Leandro, todo mundo, né, a gente convida aí todos os, toda a audiência da EBC para poder visitar o nosso espaço, é uma atividade, é, e também falando sobre sobre esporte então a gente convida todo mundo aí a audiência para que possam é, visitar o nosso espaço possam aprender um pouquinho sobre sobre sobre as Olimpíadas né? a gente vai estar tá, é, a gente vai estar tá falando falando um pouco também como foi 64 né, através dos pictogramas, né? Então a gente vai fazer a comparação dos pictogramas de 64 com os pictogramas agora da, de Tóquio de 2020. Então, assim, para é, a gente é, é, é uma, uma satisfação. Oi? Explica para o pessoal o que, que é pictograma. Tá. Ah, Como tá, é tá gente... vamos lá. Então é interessante isso. A gente tem os símbolos, né? E hoje ficou muito interessante que toda a Olimpíadas. A gente tem os símbolos né, de futebol, é aquele desenho né, que representa o esporte, né, que é um símbolo, né, que, é uma, que é uma marca. E isso é, começou no Japão em 64. Japão em 64, para dividir as modalidades olímpicas, é, é, separou através dos, dos pictogramas, né, desses desenhos, né, que normalmente eles são monocromáticos, né? uma cor só, né? então eles, eles têm o símbolo, e aí depois todas as competições olímpicas tiveram seus símbolos, né? seus, seus bonequinhos né? representados, né? e a gente vai mostrar essa comparação desses dois, nesses dois momentos, né? da, da, da Olimpíada de 64 e, e da Olimpíada dessa de, de 2020, né? então vai ser bem interessante, vai ser, é um passeio muito legal para a família, então assim, é, não precisa, né, Leandro, ser especialista em esporte. É, é a nossa, o nosso lounge esportivo é algo que as pessoas... É, é para vir, para aprender, né, para curtir. Então, assim, a gente convida toda a família, todas as pessoas para estar tá, é, conhecendo o nosso espaço aqui, é, que fica na Avenida Paulista, né Japan House, aqui na Avenida Paulista, bem no comecinho, no número 52. É, ô, ô, Claudio, se o pessoal quiser pegar mais informação sobre... Sobre isso, tem algum site, algum lugar que ele pode buscar essas informações? Tem, tem. eu vou falar. Tem, tem, a gente tenha, é, quem, quem quiser mais informações, né, da, da, Das exposições, né? E do, e do lounge esportivo podem estar procurando nas redes sociais Japan House São Paulo. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. A gente também tem um site. Então, por favor, procurem a gente no, no, no, né, nas redes sociais, Japan House São Paulo, e o convite está feito para todo mundo poder é, curtir e, e, e entrar nesse espírito olímpico, que a gente sabe que essa confraternização do esporte, a gente viu várias cenas que são interessantes, então essa confraternização do esporte é uma das, das coisas mais bonitas que tem né, no, no, no mundo. É, ele é permanente ou vai durar durante, só durante as Olimpíadas? É, ele vai permanecer nas Olimpíadas e na Paralimpíadas. Então, a gente tem um bom, um bom período, né? então, ele acontece nesses dois momentos, no momento da, da Olimpíadas, da abertura da Olimpíadas, até no, no final da, da Paralimpíadas, a gente vai estar tá com... E fora isso, também, uma programação especial, né? a gente vai estar tá com uma programação especial, com lives, né? com, algumas, com algumas palestras, falando sobre esse tema, né? o tema olímpico, sobre esporte, né? então... É, vai ter uma invasão né, de conteúdo nas nossas redes sociais sobre a Olimpíadas e sobre o esporte. Tá ok, Claudio. Obrigado, então, pela, por mais essa participação aí. E a gente vai se falando aí durante essas Olimpíadas. Valeu, obrigado, Leandro.